Eu não nasci para competir com os outros. Minha competição é comigo mesmo. Ontem, mais fraco, hoje, mais forte e amanhã um pouco mais sábio. Amém.